Olá, tudo bem? Nesse vídeo, então, continuando o em relação ao vídeo anterior, vamos falar sobre como seguir um, uma rota, um arquivo que você é, gravou no Google Maps através do My Maps, do recurso do My Maps, como que você vai é, seguir esse esses, essa informação é, através do Google Maps ok lembra lá atrás que nós conversamos no vídeo anterior aonde eu mostrei como você é, salva uma informação como você utiliza o google maps para criar um roteiro criar um mapa uh, através do google maps lá na função do my maps meus lugares né, meus mapas você tem a opção de desenhar é, tanto rotas Uh, para caminhada, para carro e, e fazer desenhos uh, simples de determinados hum. lugares você também tem condições de subir um arquivo já com desenho, um arquivo já com essa informação da rota, do roteiro, do track log, tanto em gpx quanto em kml, kmz hum. E, e o Google Maps vai ler aquele arquivo e vai mostrar aqua, aquelas informações no mapa. E aí você pode tanto desenhar e salvar aquele desenho em gpx, aquela rota em gpx, é, perdão, em kml, para depois você converter em gpx. E você também pode salvar essas informações dentro do próprio My Maps para seguir com o Google Maps, certo? Então para você ver como é que que mapeia como é que desenha como cria um mapeamento com para o google maps procura no cartão aqui ou na descrição desse vídeo o link aonde eu falo sobre isso agora nós vamos seguir seguir a trilha que você salvou lá no, no nos meus lugares que você salvou lá no my maps que você salvou no google maps bom para isso você vai ver como que é muito simples é só você abrir o google maps uma vez que você abriu o google maps você vai clicar aqui ó no menu superior esquerdo e você vai direto em meus lugares meus lugares menu superior ó, você vai até o item mapas em mapas você vai ter a lista de todos os mapas, né, de todos os as suas criações de mapeamento que você fez utilizando o My Maps, que você fez utilizando o recurso dos meus mapas, meus lugares, né? Então eu vou abrir qualquer um aqui. Eu vou abrir o, o mapa que eu fiz aqui chamado último, né? Chamado teste, teste, teste. Vou clicar sobre ele pronto automaticamente ele já me traz na tela o desenho se eu estivesse já na região né já me mostraria aqui na tela onde eu estou né, já me mostraria aqui na tela onde eu estou e aí é só eu seguir a trilha e dirigindo e caminhando me posicionando dentro dentro do percurso mas vamos supor que ele como eu não estou perto, é só eu não criei aqui dois pontos né, para uma rota de carro dentro de um percurso, é só escolher um desses pontos, clicar aqui em rotas e ele vai é, criar uma rota de onde eu estiver, ou do local que eu escolher, então eu vou escolher aqui uma rota saindo é, de São Paulo. direto para o meu ponto, pronto já criou uma rota né? se eu quiser visualizar ele já me mostra eu já posso ir seguindo esse roteiro se eu quiser é, buscar outras informações ele já me traz também né e aí é só seguir o roteiro que eu fiz. Só seguir o roteiro que você desenhou. Certo? Espero que você tenha gostado. Você viu como é muito fácil você criar rotas com maps e seguir essa rota com o seu maps. Fica fácil assim é... você viajar, você pedalar você se, se localizar em ambientes urbanos, você se deslocar entre, entre cidades uh, intercalar com transportes públicos utilizando essas ferramentas do google maps e mesmo que e se por um acaso você estiver numa área uh, fora de são paulo ou fora de rede do celular você pode simplesmente baixar uma, uma, uma o, o mapa offline no teu, no teu Google Maps, ok? Espero que tenha gostado, até o próximo vídeo.